Conta-se uma lenda que de tempos em tempos, os inimigos dos deuses sopram tempestades pelo mundo. Tudo isso porque existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Em uma jornada que busca unir as três coisas primordiais, temos Monkey de Dragon e o seu exército da libertação. Quais mistérios por trás do Dragon? Como ele começou a sua jornada? Quer saber mais sobre Dragon, o portador das tempestades? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Trazendo um vídeo hoje sobre o Dragon E umas coisas interessantes Vamos voltar um pouquinho no seu passado Como o Dragon formou o Exército da Libertação Os revolucionários... Já sabemos, mas vamos voltar um pouco mais aí a fundo na história de um dos personagens mais misteriosos de toda a série e mais ainda o significado por trás da tatuagem do dragão. Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já inscrito, é inscritão, manga lático, de o like para dar uma força agora com vocês tudo sobre os segredos de Dragon, o portador da tempestade. Vamos lá galera, Dragon é líder do exército revolucionário, portador das tempestades. É dito ser o homem mais procurado de todo o mundo. Sabemos das intenções de Dragon, o seu real propósito. Tudo o que ele faz é para derrubar os dragões celestiais. Sua guerra não é diretamente contra os fuzileiros navais, mas seus marinheiros. Lutarem ao lado do governo mundial. O que eles naturalmente vão fazer. Dragon também vai ter que lutar contra eles. Atualmente sabemos que a fagulha para a criação do seu exército revolucionário. Foi a destruição de Ohara. Mas e antes disso? O que fez o Dragon mudar e criar um exército da libertação? Sabemos pelo Vivrecard card da tabuque do Dragon. Que o exército revolucionário em si. Foi formado entre a morte de Roger e o nascimento do Luffy. Isto ocorre entre 24 e 19 anos atrás. Isto acabou se revelando acontecer há 22 anos atrás com a queda de O'Hara. Porém, seu Vivrecard... Também sugere um possível segredo sobre o seu passado. E que em um certo ponto da sua vida. Ele percebeu o quão podre o mundo realmente era. E confidenciou que era o seu dever mudar o mundo para o melhor. Isso nos deixa com uma lacuna entre a sua maioridade e os seus 33 anos. Uma das linhas favoritas entre os fãs, é que sim, ele poderia ter sido um marinheiro e sinceramente, isto faz muito sentido para uma história como a de Monkey de Dragon vimos histórias bem semelhantes de outros marinheiros deixando o exército no passado, como a Okji, ou mesmo Zephyr, se Garp tentou forçar Ace e Luffy a virarem marinheiros, então faria muito sentido que ele quisesse algo semelhante para o seu próprio filho um dos pontos que mais chamou a atenção durante a guerra de Marineford, é que durante Durante toda a luta, a Kaido não chama o Ace de filho de Roger, mas ele constantemente chama Luffy de filho do Dragon. De tal forma que quase parecia que ele odiava Dragon em um nível pessoal. Ele queria matar Luffy não apenas porque ele era um pirata forte de renome com alguns milhões pela sua cabeça, mas porque ele era filho Dragon, Sakazuki e Dragon têm a mesma idade, 55 anos sabemos que Akainu e Kizaru se juntaram aos Fuzileiros Navais há 32 anos, o que lhes dá um período aí de 9 a 13 anos para interagir diretamente com o Dragon, e todos eles devem ter chegado ao posto de Vice Almirante juntos, é muito possível inclusive que eles tenham trabalhado juntos em mais de uma ocasião, quando paramos para olhar o mundo de One Piece em si. Temos quatro Blues. Até mesmo quatro Imperadores. Mas curiosamente. Somente três Almirantes. Onde pela lógica faria bastante sentido. Termos... Um almirante para cada Blue E como sabemos, os almirantes e marinheiros mais relevantes dentro do de Dumpista Eles são inspirados no zodíaco chinês para terem seus próprios animais Daí vem os nomes Aokiji, que significa fazão azul o akainu que é o cão vermelho Fugitora, que é o tigre roxo Temos Sengoku, a cabra e por aí vai Só que curiosamente entre esses animais míticos temos o dragão. O que é um reforço tanto para que Dragon tenha sido sim o marinheiro. Que tinha esse codinome no tempo que atuou com os fuzileiros navais. E por conta disso Dragon não era apenas um fuzileiro naval qualquer. Mas um de primeira linha. Ele era um vice-almirante junto de Akainu e Kizaru. E deveria se tornar um almirante também. Porém sabemos que o incidente. De Ohara aconteceu há 22 anos e que cinco vice-almirantes estavam envolvidos nele. Só vimos o rosto de dois, Aokiji e Sakazuki. Os outros três permanecem desconhecidos pela história. Sabendo como Ohara marcou todos os ali presentes, eu acho que esse é um incidente grande o suficiente... Para fazer o Dragon renunciar ao seu cargo dentro da marinha. E com isso iniciar o exército revolucionário. O mundo estava podre e ele tinha que mudá-lo. Então como o Dragon que vemos... Em Ohara com o Dr. Vegapunk. Chegou lá meses depois do lugar ser queimado. Não dá para descartar que Dragon foi um dos vice-almirantes. Que acabou participando daquele Buster Call que dizimou Ohara. Após esse evento ele pode ter renunciado à marinha. E começou então o seu exército revolucionário com Kuma e Ivankov. Vemos que Vega Punk já era chefe do laboratório de Punk Hazard naquela época. Ele já era filiado ao governo mundial e conhecia a Dragon, mas como isto seria possível? O que explicaria isso de uma forma interessante é que talvez eles se conheçam da época que o Dragon era um marinheiro, mas um marinheiro em particular, o líder dos guerreiros da libertação. Olha que coisa interessante. Isto pode ter sido um grupo dissidente que queria mudar a marinha por dentro. Lembram como o Huzhu nos conta que um guarda... Contou a ele na prisão sobre Nika... E como esse guarda sumiu misteriosamente após isso? Quem garante que esse guarda não fazia parte do exército da libertação... Fundado por Dragon passando aí a palavra de Nika? Depois que o incidente de Ohara aconteceu... Do qual eu ainda acho que o Dragon pode fazer parte... Ele aceitou que a mudança pacífica não era mais uma opção. Ele queria ajudar os civis a evacuar... Mas a justiça absoluta estava acima dele. Com resposta a este evento. Ele deixou seu cargo de fuzileiro naval. E evoluiu o exército da libertação para o exército revolucionário. Foi assim que ele foi criado. Não está claro se esses guerreiros da libertação foram dissolvidos. Ou não, mas eu acho que isto permaneceu e evoluiu para o que hoje é conhecido como a SWORD. Sim, a organização secreta da marinha que investiga o governo mundial. Um ponto interessante é a tatuagem do Dragon também, que surgiu logo após a criação dos revolucionários. E pesquisando um pouquinho sobre o formato dela em eu acabei me deparando com algo muito interessante. Esse aqui é o símbolo de um deus nórdico. Isto acaba remetendo a algumas coisas como os gigantes do Muro de Opice ali em Elbaf. Ou mesmo Shanks né, que tem até uma inspiração pela jornada de Tyr. Que perde o seu braço durante o Ragnarok. E esse símbolo usado na tatuagem do Drago ele tem um significado também. Muitas vezes é traduzido como semente. E acaba conotando crescimento por extensão do sacrifício. Uma vez que uma semente... Deve sacrificar completamente a sua forma para crescer em uma forma nova e melhor. Isso é legal galera, quando você para para olhar a tatuagem de Albert, o Lunariano. Onde temos um ramo de Oliveira. O ramo de Oliveira é um símbolo de paz e vitória ligado à súplica aos deuses. E King procurava por Joy Boy consequentemente Nika. Então a escolha da tatuagem do Dragon... Pode não ter sido à toa e pode ter uma conexão com os Lunarianos e sua antiga Terra dos Deuses que foram dizimados, assim como Rara também foi. Dragon é a semente da mudança para o mundo e viu. Algo nele que não gostou. Isto pode remeter até a God Valley. Onde Zeebeck sai como grande vilão. Mas só conhecemos a versão dita pelo lado vencedor. Não sabemos quem eram os escravos que lá estavam. Ou qual o real propósito desse lugar. E se Dragon seguiu realmente o caminho da marinha quando jovem. Ele poderia estar presente ali e ver tudo o que aconteceu. Dando origem ao seu exército da libertação. Fundado nas bases de Nico deu sol. Interessante isso né galera. Eu acho que tem muitos pontos legais que acabam se conectando o Dragon. A ser um marinheiro no passado. Esse ódio que o Akainu tem por ele. Sempre chamando o Luffy de filho do Dragon. O Garp sempre tentou levar sua família para o lado da marinha. E qual lugar melhor para o Dragon presenciar a podridão do mundo. E conhecer Vegapunk do que estando na marinha. Não é verdade? O que você acha? Pode ser isso? Pode ser assim que ele formou esse exército da libertação. E ele acabava tentando mudar a marinha de dentro para fora. Mas depois ele viu que precisava realmente de guerra. E fundou o exército revolucionário. E para fechar a sua tatuagem tem um significado interessante. De uma semente que é usada como um sacrifício para... A mudança, será que o dragão vai morrer para conseguir Trazer a tal liberdade que o mundo Tanto busca, ou Nika, o Deus do Sol Salvará todos no final do dia O que, que você acha? Deixe seus pensamentos Aqui embaixo, quero saber o que você pensa. se você gostou desse vídeo Deixe um like, até a próxima, eu, por assistir Fui